É que quando você trabalha com produtos orgânicos, você pode ser até uma empresa grande e você certifica uma área de produção, que pode ser várias certificadoras que estão aí no mercado certificando. Você contrata certificador para certificar um produto ou aquela área. No caso da produção agroecológica, certifica a propriedade que vai desde o bem-estar animal, que tenha lá um gato, um cachorro, uma criação, a galinha, um porco, ele tem que ser adequado a ter uma vida tranquila lá no espaço onde ele estiver. O saneamento da propriedade tem que ser adequado, com fossa, biofossa, não pode ter área da pia caindo no terreiro, que é muitos muito acontecem na nossa região ainda hoje, e com zona de raiz para que a... Os dejetos do banheiro não venham contaminar o meio ambiente, quando sair já seja bem menos contaminante, que passe por fossa biofossa e zona de raiz. E isso nós queremos adequar aqui também a nossa central, vai ser uma construção verde.